Eu conheço um Jesus maravilhoso Que tem muito pra te dar Ele pode sim te ajudar Basta você crer ele quem ama você E não quer te ver sofrer Quer te ajudar pra você vencer Pra muitas almas pra ele tu trazer Alerta meu povo Eu estou voltando Alerta meu povo Meus sinais estou mandando Pra você saberem para se preparar para no meu reino vocês todos entrar Não importa se tens um problema Pois eu sou a solução Dobre seu joelho E faço uma oração Vocês têm que me adorar e parar de reclamar Só me engrandecer Pra vitória aparecer e Escuta, meu filho, eu amo você E não quero nunca perder você Você tem que ler todas as escrituras Pra que você vença todas as criaturas Faço uma oração Entregue a mim, que logo mais irás para meu jardim Você estará bem do meu lado Te darei todo amor, serás recompensado Não importa se tens um problema Pois eu sou a solução Dobre seu joelho e faça uma oração você tem que me adorar E parar de reclamar Só me engrandecer Pra vitória aparecer Escuta, meu filho, eu amo você e Não quero nunca perder você Você tem que ler todas as escrituras Para que você vença todas as criaturas Faça uma oração a entregue a mim Que logo mais irás para meu jardim Você estará bem do meu lado Te darei todo amor, serás recompensado